cores pelo segundo ano consecutivo na Brasil Game Show, maior feira de games da América Latina. A gente está muito feliz de estar aqui para mostrar para vocês todas as novidades que essa feira incrível tem para oferecer. Então, fica de olho que esse vídeo tem muita coisa boa vindo por aí. Sou o sou a Júlia e sou também cores. O foco da Warner está muito maior em jogos de ação. Eu comecei jogando Planes Zombies 3 na versão de console, que em comparação ao segundo, o mapa está muito maior, tem coisa para jogar muito mais divertida e o jogo no geral está bem melhor em mecânica. A outra novidade aqui do stand da Warner fica com Mortal Kombat 11, que diferente da maioria dos jogos daqui da BGS, você não precisa jogar sozinho, você consegue jogar com um amigo e se estressar bastante tentando fazer fatality nele. Aqui também dá para jogar um novo jogo do Resident Evil que é muito mais focado em ação e não em ter então, caso você esteja esperando um remake de Resident Evil 2, não é exatamente isso. É um jogo multiplayer, muito mais de tiro e em grupo. Também a gente pode jogar FIFA, mas aí eu vou deixar para os outros jogarem, porque eles entendem muito mais que eu. gente, eu tô aqui no stand da Nintendo eu acabei de jogar Zelda Link's Awakening que é um dos jogos que eu mais gosto de Zelda e eu ainda ganhei um pôster lindo por ter jogado eu tô muito encantada porque tá muito bonitinho ah, os controles estão muito mais tranquilos, então eu acho que qualquer fã de Zelda vai se apaixonar obrigada <risos> E acabei de ganhar também um lindo pôster do Mario Maker 2. Olha que coisa boa, gente. Nintendo, conte comigo para tudo. galera, como bom sonista, obviamente eu vim dar uma olhada aqui no stand da Playstation que é um dos maiores da BGS aqui e eu vou começar falando um pouquinho sobre os lançamentos da Marvel O primeiro que eu vou falar é o exclusivo da Playstation, que é o Homem de Ferro VR O jogo foi muito legal com a tecnologia VR porque finalmente a gente pode entrar dentro da armadura do Homem de Ferro voar em vários lugares ali e por mais que os gráficos não sejam muito bons a imersão tá muito bacana e tá valendo a pena dar uma olhada Outro jogo da Marvel, mas que não é exclusivo da Playstation, mas caso queira dar uma olhada você tem que ver aqui no stand da Sony é o jogo do Vingadores, que não é tão legal quanto o Homem-Aranha do Playstation 4 do ano passado, mas tem todo um charme, já que pela primeira vez a gente vai poder jogar com os Vingadores, né? Aí também tem o um próximo lançamento do Kojima, que é Death Stranding, que de novo também só vai ser para Playstation, que tá muito, muito bacana e todo mundo tá saindo muito maravilhado e fingindo que tá entendendo a história, mas é Kojima, a gente vê que tá tudo bem, mas o jogo é maravilhoso. Caso você venha aqui na BGS, dá uma olhada que você não vai se arrepender. Minha última dica da Playstation é você poder passar aqui na loja, porque todo evento que a loja da Playstation vem, você tem vários descontos, principalmente quando a gente tá falando de exclusivos da Sony. Dá uma olhada aqui, os preços são muito, muito bacanas em comparação lá fora, e caso você tenha algum jogo que você esteja na dúvida de comprar ou não, você pode jogar aqui, porque não falta tela para você jogar. Tanto jogo antigo, quanto jogo novo. Achei a Toy Box Lab e adivinha, tem uma desenvolvedora mulher. Então eu tive que parar aqui pra falar com eles. Então Gabi, se apresenta um pouquinho. Apresenta o trabalho de vocês que TV em cores. Então, eu sou a Gabriele, eu sou a fundadora da Toa Box junto com o Ivan. A gente está aí trabalhando na empresa faz dois anos com esse jogo, o nosso primeiro jogo, que é o Antropomar, que eu vou falar depois. E a história da empresa é assim, nós dois queríamos muito trabalhar com a criatividade. Eu, gostei sempre, eu sempre gostei muito de escrever. Eu acho que não tem melhor forma de você envolver uma pessoa do que numa história, então eu posso fazer uma história interativa. Isso é uma coisa muito bacana. Então eu faço a parte de criação de conteúdo, de game design. O Ivan é um programador, ele também trabalha como game design. E aí a gente tá trabalhando com o Antropomago faz dois anos. Dois anos, tá vendo, gente? Tem uma galera trabalhando assim. Então fala um pouquinho do jogo que vocês fizeram e estão lançando aqui pra gente conhecer. O jogo ele é de estratégia em tempo real. E qual é a ideia dele? Você é um deus grego e você... <risos> deidade, deidade. E aí você tá aqui no século 21, tentando dominar a galera. E aí como é que você vai fazer? Você tem os países, eles têm os atributos, e com as bênçãos e maldições que você pode adquirir desse Deus numa árvore de habilidades, você vai impactando e vai conquistando, seja pelo amor, seja pela dor. A galera deusa normalmente não era muito tranquila, né? Mas mas se você quiser, isso é uma coisa que a gente permite no nosso jogo, você pode moldar a honra deles, que é a personalidade. Então se você quiser fazer mais benevolente ou um pouquinho mais maléfico, tem aí a liberdade para você fazer isso. Muito legal. já tá rolando? Ele tá rolando, ele tá no Steam, ele tá em Early Access, mas o lançamento dele é dia 1º. jogar Borderlands 3, que eu adoro, eu tô muito feliz que saiu e o Mick foi jogar Minecraft. É, Minecraft eu já vi assim, que eles conseguiram melhorar ainda mais na nova versão, agora é uma versão com uma nova perspectiva, tem outras mecânicas ali, e, e assim, o jogo mudou bastante, mesmo que a ideia continue mesmo, virou um jogo de plataforma, com fases agora tem lutinha, tá muito, muito bacana, e eu assim, já gostava de Minecraft, mas agora fiquei ainda mais apaixonado. É, o Mick falou mas eu gosto, vou dar uma chance, não aqui porque tá com uma filhinha e assim, a gente não tem muita coisa pra ver, mas eu gostei muito dos fãs do Xbox porque tem muita coisa interativa, tem que tirar foto, eles dão os ap para você parecer uns personagens, eu achei isso muito, muito legal. esses foram os destaques da BGS 2019, né, a gente tá muito feliz nesse primeiro dia. A gente veio pela segunda vez, segundo ano, TV em cores participando. A gente tá muito animado de terminar o vídeo aqui no YouTube Gaming. na firma, né, sempre importante. E a gente queria agradecer também a BGS por ter convidado a gente de novo, né, dar essa experiência pra gente maravilhosa, que é um espaço que você consegue ter uma experiência incrível em todas as plataformas possíveis de game. Sim, é muito lindo, é muito grande, então não dá pra falar de tudo porque tem muita coisa. Esse ano foi até maior. E melhor. E melhor. Melhor. então assim, venham pra cá porque tá muito interessante, tem muita coisa rolando, mas a gente como sempre tem que fazer as nossas críticas porque é importante e esse ano novamente nenhuma mulher estava convidada, muito chato. Mesma questão também né, na parte LGBT que assim ficou voltando aos montes, mas assim, a gente sabe tirar o proveito sempre que possível, ainda consegue ser um evento bem democrático e bem acessível para inúmeras plataformas que às vezes a gente não tem tanta chance. É verdade, a gente também viu muitas meninas streamers e muitas mulheres youtubers e então, assim, tem, eles tentaram então foi legal ver o trabalho, assim, é muito importante dar espaço para essas pessoas A gente chegou a dar uma passada lá, mas a gente queria repetir de novo, caso você venha na BGS dê uma passada na Vida Indie, onde você vai poder apoiar cada vez mais criadores de jogos né, brasileiros, que tem jogos incríveis criadores lá. Incríveis. Eles estão começando então apoiem, e é isso assim termina a nossa edição especial de Brasil Game Show de 2019 Curte esse vídeo caso você tenha gostado né? se inscreve no canal caso não seja inscrito e ano que vem a gente espera estar de volta aqui na BGS né? E a gente se vê no próximo e no próximo Faz o Game Show. Tchau, tchau.